Como é que é, pessoas do Youtube? Vamos lá aqui para mais um top 5. Ora, desta vez quem ganhou é um repetente. É o Leo2GTE. Deixa-me só passar esta malta toda. Leo2GTE. E o gajo, este homem, este homem já está farto de, pelo menos que eu me lembro, acho que ele já ganhou a 2 ou a 3 ou três, são top 5. E o homem quer que a gente faça um top 5, Igual ao antigo, ou seja, carrinhas para enganar a malta, ou carrinhas do aço, mas vocês cairam-me em cima com um budget até 10 mil euros. Malta, vocês no último top 5, que era carrinhas para enganar, vocês não me deram um budget. Então, pá, se é, para, se é para pedir que seja grande, Eu vou estar a pedir cinco carrinhas de 5 e 10 mil euros? Não, é logo. Ah, se é para sonhar que seja grande, um gajo até a sonhar é pobre, não pode ser, a sonhar que seja grande, pronto, mas vocês querem carrinhas, vá lá para as nossas carteiras, até ali, entre os 5 e os 10 mil euros, então vamos lá, para mim, lembrando, isto é o meu top 5, o vosso pode ser diferente este é o meu a meu ver, até 10 mil euros budget de carrinhas para aço, com aço e a disfarçar ali, que slippers e de um barrote, são as Volfos. As Volvos, a V40 e a V70, são rainhas, são rainhas. Aqui temos já duas e são carros que com margem para dar cavalos com fartura ficam disfarçadas, que nem é bom. Eba, e são duas carrinhas top para a gente incluir aqui neste, neste top 5, V40 e V70. Depois não podia deixar de incluir a Honda 1.8 VTI, aerodeck. Lembrando, isto é carrinhas a gasolina, aquele cheirinho ó, que tem na boa. A ah, Honda um 1, carrinha deck 1,8 VTI. pois um kitzinho turbo dos chineses, aquele caga logo ali 300 e tal cavalos, que nem topas e é uma slipa. Sim senhora, já temos 3. Tinha que engolir um Honda, né? uma carrinhazinha. Eu pessoalmente gosto muito daquele motor e a carrinha é top. Em quarto lugar, não que seja o quarto, isto não tem ordem. Mas podemos incluir aqui a insígnia, a insígnia que o, que o amigo Gil teve. É pá, aquela carrinha poderá não andar aqui nos 10 mil euros. Poderá pá, fugir aqui um bocadinho para 11, bem procurado, ali uns e pouco. Pá, mas eu achei por bem inserir aqui porque é uma carrinha que eu tenho referências. A carrinha andava que se fartava. Se a gente quiser abusar nas eletrónicas e tal, aqui ele faz tipo 300 cavalos não pesando, anda ali nos 270 280, que é muito bom para o estilo de carrinha é pá, é bonita é espaçosa, e eu tinha que incluir aqui a insígnia do amigo Gil, há poucas, são muito raras, mas se procurarem bem entre os 10 ali fugir um bocadinho mais, conseguem achar, conseguem achar e por último, mas não o último a Opel Astra Caravan 1.6 turbo ela é de origem, se não me falha a memória, tem 180 cavalos, mas com uma eletronicazinha faz 200, 220 cavalinhos, e este motor, 1.600 turbo, tem genica, o carro tem, uh, tem genica. Sendo uma carrinha, perde ali um bocado devido à distância entre estes e o peso e blá blá blá, essas coisas, mas não deixa de ser uma slipper porreira para a gente ter, para enganar a família e tal, dá lhe minha eletrónica, faz ali um nome de coisa, cavalos, bem malta, duas Volvos uma Honda, uma Opel Insignia e uma Opel Astra seria o meu top 5 de carrinhas com budget até 10 mil euros, vá, agora daí e o top 5, vamos fugir aqui das carrinhas daí eu e top 5, já sabem o comentário com mais likes e com mais respostas no top 5, retol é outro tópico, top 5 é este tópico vai ser o tema que eu vou abordar no próximo vídeo, num próximo top 5, comentem partilhem interajam aí nos comentários para a gente ter aqui uma troca de ideias bacana na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, plataformas de apoio o meu e-mail para marcar reviews, tudo o que vocês precisam de saber para sobre mim contactarem comigo e essas coisas, está tudo na descrição vá, comentem aí o próximo top 5 vai ser mais votado com mais likes, mais respostas vai ser o que eu vou abordar fiquem bem, um grande abraço Vamos jogar aí, um bem